dado o pontapé inicial para a construção de um novo cabo submarino que vai ligar o Brasil à Europa. O cabo vai melhorar as condições de tráfego, o que significa na prática mais velocidade para quem acessa a internet de casa ou para quem depende dela para trabalhar ou pesquisar. As obras vão começar no ano que vem e devem ser concluídas em 2018. O consórcio das empresas que vão tocar a obra foi celebrado nesta terça-feira. Este projeto é considerado estratégico para o governo brasileiro. Nós achamos que essa parceria também nesse campo é fundamental pela importância que tem a Europa enquanto é, estrutura central de comunicações no planeta, mas também pelas relações comerciais, políticas e, especialmente, pela questão da segurança de dados e da proteção da privacidade dos povos dos países e das instituições governamentais.